Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu errei. Os dois vídeos de Clube Penguin que eu fiz, eu fiz jogando no Clube Penguin de Portugal. Obrigada a todos que me avisaram, falaram umas coisas loucas aí da pessoa que criou. Eu não vou falar aqui, mas hoje a gente vai jogar o Clube Penguin no lugar certo, O áudio estiver ruim, eu peço desculpas, eu tentei arrumar o microfone mil vezes e se não deu, sou sorry, acontece. Vamos lá, então eu sei que muita gente gosta de ver as coisas desde o começo, como você baixa, como você instala, como você dá play, então vou mostrar todas essas coisas aqui. A gente tá no Clube Penguin Brasil, olha só essa logo, gente Clube Penguin Brasileiro Vamos lá, então. Vamos clicar em assinatura grátis, que eu não quero jogar, eu quero assinatura grátis O Adobe Flash Player está desabilitado por padrão nós jogando, deve instalar a nossa extensão Alguém falou de extensão pra mim Em um dos vídeos do Cubipengo eu fiquei assim Que extensão, meu querido? Que extensão? Mas é porque eu tava jogando errado Então a gente vai baixar a extensão A gente vai instalar a extensão Ó, oh, 50 mil usuários, gente Pode instalar, tá? Se tiver alguma coisa errada, não é minha culpa Ah, instalou Ou seja, não vai morrer não, gente Não vai morrer, tá tudo bem Agora foi, funcionou Então a gente vai ter que fazer um pinguim tudo de novo pelo menos todo mundo sabe entrar no Clube Penho em Brasil agora. A gente vai fazer ele de que cor? Vermelho. Preto. Nossa, parece um pinguim de verdade agora. Roxo, roxo, roxo. No outro vídeo eu deixei minha senha aparecer. Alguém me avisou. Muito obrigado, quem me avisou, nem lembro. A pessoa me mandou um e-mail falando. Foi super assustador. A pessoa falou, olá, sua senha está aparecendo. E o que? Fiquei... O nome do meu pinguim vai ser o meu nome mesmo. Ah, não pode usar o nome verdadeiro. Vai ser Salete Calo em homenagem à nossa queridíssima Salete que talvez vá embora da nossa série, né? Então, bora te bora, Salete Calo. Sinceramente, eu acho que é tudo igual, mas a gente vai apontar algumas diferenças do CP online apenas do que... Meu, é tudo pinguim em Brasil e eu não entrei. Primeira diferença, nome dos servidores. Eu vou entrar no ventilador, tem mais gente. eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro vídeo, tá? Caramba, isso aqui não é assim. Pera, é, tá bem diferente, eu acho. Nem sei o que eu tô. Loja pinguim, nem cidadão. Tá num tema, como é que é o nome? Um tema meio japonês Gente, eu lembrei qual que é o jogo que eu sempre gostava de jogar que eu ganhava É esse daqui, ó Já entrou, já entrou Não, tudo bem, ele gastou um de nota, nota alta Ele jogou fogo, ele vai querer jogar água ou gelo Então, eu vou jogar um gelo bem congelado Droga! Eu vou ganhar essa, gente. Pode ficar tranquilo que eu vou ganhar. Ai, eu precisava de um 10 de fogo. Eu vou perder agora. Namastê namastê. Aê, galera. <risos> Vamos jogar um jogo que a gente não jogou da outra vez? Eu gosto demais desse jogo, gente. Ai, eu, é um dos meus favoritos. É esse da pesca. Caramba, meu. Eu eu era viciada nesse. Ai, tá um bonito esse pinguim hoje porque não tinha usado ele antes. Ah! Ó, o último sempre buga. Não mais. Tá. Tem como ir pro cliente antigo? Deixa eu ver. Caramba, a gente estava com ruído, né? Mouse aí. Eu avisei que talvez estivesse com ruído. Foi sem querer. Bom, pelo visto não tem como voltar pro antigo, né? Mas tudo bem. Ai, que legal esse treco, sushi. Quem sou eu? Sushi. Gente, eu não lembro dessas coisas que eu tô fazendo aqui. Ah, é pizzaria! Ai, vamos ver se aqui funciona esse de dançar. Cadê? Concurso de dança. Nossa, eu gostava muito desse. Difícil, eu vou indo difícil. Vai, eu sou profissional em Guitar Hero, galera. Tá tudo bem. Ah, esqueci que tinha que... Meu Deus, é difícil mesmo, gente. Mas eu tô indo bem, eu acho. Gente, eu tô me perdendo. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Tudo passa muito rápido os meus olhos, eu não tô ouvindo a música, não sei porquê, eu tinha que estar ouvindo a música, eu acho que eu fui bem, esse é o Clube Penguin Brasil, me falem vocês as diferenças entre ele e o Clube Penguin em Portugal, que eu tava jogando antes. E peço desculpas pelo erro, né? Eu só pesquisei Clube Penguin. Me desculpa pelo áudio ruim no começo do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!